Esse aí que você acabou de ver é o Lewis. E ele foi o primeiro, a primeira pessoa, o primeiro homem a fazer um nado de longa distância na, no Polo Norte. Na verdade, nos sete, no sete mares ele conseguiu fazer. Só que esses dias eu, tava, eu até estava na casa da minha namorada, a gente tava vendo TV, e caiu nesse, exatamente nesse vídeo, nesse documentário que estava tendo, mostrando o Lewis e ele nadando. Pelo Polo Norte, e eu até comentei com ela, mas por que diabos ele tá fazendo isso? Qual, que, qual que é a motivação dele para treinar e treinar e treinar? Porque nadar no Polo Norte, a água, é, se não me engano, lá no, no Sul é zero, no Polo Norte é menos um, e é assim, absurdamente gelada para a pessoa entrar, ele vai sem roupa e conseguir fazer um nado de longa distância. E eu tá tentando entender qual que era a motivação dele, de por que, que ele estava fazendo aquilo, porque, pô, se ele consegue se motivar. Daquele jeito, para nadar no Polo Norte, uma água de menos um, com uma temperatura menos um, fazer um lado de longa distância, que acho que durou uns 20-25 minutos, Pô, se eu conseguir entender o que, que motiva ele para fazer isso, então talvez eu ache uma resposta de como ajudar você a ter mais motivação para fazer o seu negócio, para viver a sua vida, fazer o que você quiser. Aqui eu tô falando mais e acabou. a gente acaba falando mais de negócios online. Empreendedorismo digital, que é o que eu me especializo, mas serve para todas as outras áreas da vida, qualquer objetivo que você tenha na vida. Então, quando eu estava olhando, não fazia muito sentido. E depois que eu fui entender, por que, que ele tinha tanta motivação para conseguir fazer isso? E é sobre isso que eu quero falar hoje uh, nesse vídeo da questão de, de motivação, que é algo que eu vejo que muita gente acaba faltando. Que Por mais que se tenha as técnicas, as estratégias, a, o melhor botão de, de conversão, o melhor programa de mail marketing, o melhor programa de criação de landing pages, páginas de venda, falta aquela motivação assim, a realmente acordar com toda aquela energia de pô, fazer acontecer e sentar no computador ou fora que for ou se tem que sair na rua fazer o que tem que ser feito mas com energia e, e para isso realmente a gente precisa de, de motivação às vezes até as pessoas vão ler frases de motivação procura frases de motivação no trabalho essas coisas e então é isso que eu quero que eu acabei descobrindo que é um pouco analisando do próprio Luiz desse desse vídeo que eu acabei de mostrar ele nadando no Polo Norte e do que eu tenho feito no meu trabalho, que eu vejo que tem dado certo para mim, para os meus amigos, para outras pessoas que tiveram sucesso, o que, que elas têm em comum que ela consegue se motivar e se energizar tanto para trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Então, muito disso envolve, basicamente, no, na, na criação de um objetivo. Muito maior que nós mesmos. Aí eu não tô falando assim, eu sei que todo mundo, você tem, eu tenho, todo mundo tem o objetivo de, ah, eu quero comprar minha casa aqui, eu quero viajar para lá, eu quero conseguir isso, conseguir assado, e isso é ótimo. Claro, a gente tem que ter esses objetivos, digamos, tangíveis, que a gente consegue olhar e realmente é, ir atrás. Só que para a gente realmente se motivar e ser algo grande, não é simplesmente eu quero ir do ponto A ao ponto B. Nosso objetivo tem que ser do tipo: nós vamos para a Lua, que foi como os Estados Unidos fizeram. Eles não pegaram simplesmente, ah, de repente, vai dar, não. Nós vamos colocar um homem na Lua e com isso mobilizar um país inteiro. Então a gente tem que ter um tipo de objetivo, uma causa que a gente luta dessa magnitude grande. Mas muito maior do que nós mesmos. Porque isso vai primeiro nos motivar. A gente vai ganhar motivação por, pô, agora não depende mais. Não é só mais o que eu quero, o que eu preciso, mas tem pessoas dependendo de mim. E a gente tem que assumir essa responsabilidade, não mais se você quer ser visto. Como um líder, um líder para motivar as pessoas, um líder que as pessoas seguem, você tem que assumir essa responsabilidade que há pessoas que vão depender de você, que é como eu vejo você, meu mercado, meus clientes, meus leitores, que eu tenho uma responsabilidade de estar aqui dando o melhor que eu posso dar, o melhor conteúdo que eu posso criar, porque a minha grande motivação, digamos agora, falando já do como meu exemplo, e assim, só para você entender que tipo de, de grau de sonho de objetivo, você tem que ter para ganhar essa motivação. É o meu sonho. O meu sonho é realmente ver não só empreendedorismo digital, mas empreendedorismo geral. É que só o digital, eu acho uma das maneiras mais fáceis e com melhores resultados se começar como realmente uma opção de vida para a maioria das pessoas como hoje é por exemplo muita gente vê o concurso ah, a estabilidade a segurança não sei o quê eu não eu acho perder não vou dizer perder a vida porque eu sei que tem gente que gosta de fazer isso eu conheço pessoas que trabalham concurso e adoram fazer aquilo ótimo que bom para elas eu jamais faria concurso jamais não chegou nem a passar pela cabeça lá um concurso porque não me interessa quanto dinheiro eu estaria ganhando eu Simplesmente me tiraria a minha vontade de viver. Só que hoje, isso que me indigna é que nas escolas, do jeito que é criado nas faculdades, o empreendedorismo é quase uma coisa assim, ó, ah, para aqueles que tiveram sorte, aqueles que nasceram que gostam de risco e de se aventurar, quando não devia ser assim. Eu, por exemplo, sou arquiteto por formação. Passei cinco anos numa faculdade que hoje não uso para praticamente nada. Por quê? Porque na época eu não tinha educação, eu não tinha cabeça. Meus pais também não. falaram não, tu tem que ir para a faculdade. É o único caminho. É o que vai te dar segurança. E pô, o meu sonho, o meu sonho é realmente conseguir ver com que, assim, já de, de, de início, as crianças, não só crianças, mas desde até, sei lá, 20 e poucos anos, faculdade junto, sejam ensinados a ver o empreendedorismo, que hoje está ficando cada vez mais comum as pessoas empreenderem, criarem seus negócios próprios, pela facilidade, principalmente pela internet, de verem realmente como uma opção de vida. Tipo, que hoje, se alguma criança. vai não quero fazer a faculdade. Meu Deus, a criança está perdida. Vai, vai consumir droga, vai se perder na vida, não vai fazer, não vai ser ninguém dessa vida. E isso me dói de um jeito, porque acaba dificultando o nosso trabalho. Às vezes eu noto alguns clientes que eu, que eu a gente tenta falar assim: ó, isso tem que ser feito, isso que fazer, e tu vê que é que a pessoa está muito ainda enraizada naquela imagem de que ela não, não tem tanta confiança nela, não acredita tanto que ela pode realmente criar o um negócio dela. E isso me dói. Então, esse é o meu grande objetivo: assim, focar o empreendedorismo realmente no mapa, como uma opção de vida muito mais segura e estável do que qualquer emprego e concurso pode dar e com muito, muito mais felicidade. É isso que eu, esse que é o meu sonho. Ah, então, esse é o meu grande sonho geral, e até eu já tenho um comentário sobre ele para você entender. De como você tem que setar ele, qual que é uma característica de um sonho grande o suficiente para fazer você acordar com tudo, com todas as energias. Depois, dentro desse grande sonho, você vai ter outros pequenos objetivos. Por exemplo, um dos meus objetivos, eu até falo no. Dentro da apresentação do curso do Empreendimentos Digitais Altamente Lucrativo, que deve ter o link aqui em algum lugar se você quiser dar uma olhada, que é o meu curso de A.Z. que eu falo sobre como criar um negócio online, eu falo sobre a minha causa, que eu chamo de liberdade digital. Que o meu objetivo é ver 10 mil pessoas ganhando 100, os seus primeiros 100 reais online. Porque isso. Imagina 10 mil pessoas ganhando 100 reais online, isso daria um milhão de reais ganhos online. Olha quantas pessoas, quanto que isso não afetaria vidas. Quantas pessoas, pô, porque os primeiros 100 reais são os mais difíceis. Porque tem aquela dificuldade, parece que nada funciona, parece que está todo mundo mentindo, é muita informação. Mas no momento que você ganha os seus primeiros 100, parece que algo muda. Você agora vê que é possível e que é só escalar, fazer mais e, e estudar mais. Então esse é, esse é, digamos, um sonho, uma parte do sonho mais tangível. Do meu grande sonho. Então, o que, que é essa característica? E aí, ah, só para citar, por exemplo, para explicar esse último ponto antes da gente fechar aqui, o Luz, que eu falei no início do vídeo. Por que diabos alguém iria nadar no Polo Norte, por não sei quantos minutos, para numa água menos um a temperatura da água menos um grau Celsius? Aí eu tava vendo porque eu peguei no meio do programa, esse foi o problema, daí eu não tinha entendido. Mas no final eles repetiram, e aí que eu entendi. A grande causa dele é que ele nada nesses lugares, ele nadou também, se não me engano, no Monte Everest, nadou em alguns lugares assim, ó, muito estranhos e muito gelados. Por quê? Porque ele queria, como causa, mostrar a, os, os efeitos do aquecimento global no mundo e mostrar como, tipo, na ideia assim como um argumento, que a água já, eu já consigo até nadar numa água dessas, o que antes seria impossível para uma pessoa nadar 20 minutos numa água tão gelada. Então ele queria mostrar os efeitos e, com essa mensagem, conhecer que foi o que, que ele está conseguindo fazer, ir atrás de grandes líderes globais, presidentes, etc. Para conversar sobre isso e expor essa causa. Então agora ele não é mais só uma pessoa lutando contra o aquecimento global, ele está lá e botando o corpo dele e a vida dele em risco por algo que ele acredita. Essa é a motivação dele. Então você tem que achar também a sua motivação do que, que você faria, o, que, que, o que, que faria você nadar no Polo Norte só de sunga, ou de biquíni, depende de você homem ou mulher. E quando você achar isso, é isso que vai dar uma motivação maior. E isso que vai fazer você acordar com toda a energia para fazer acontecer, sentar, fazer o que tem que ser feito, criar seu negócio online e realmente fazer uma diferença nesse país, nesse mundo, nas pessoas que você acredita, na causa que você acredita ter. E só como comentário final, o que, que tem em comum, por exemplo, o que, que é o meu sonho, o que, que é o sonho do Lewis e sonho de tantas outras pessoas que eu vejo que tem aquela ambição, assim, aquele fogo no olho, vê que a pessoa quase não consegue dormir de tão agitado assim de, do que, que ela quer conquistar. É um erro que eu vejo muita gente cometendo. Eu falei que eu tinha dois: o sonho e uma, uma coisa e a liberdade digital, que é uma mais tangível, 10 mil pessoas ganhando 100 reais. Esse é ótimo de você ter. Você tem que ter passos no seu sonho para você conseguir medir onde é que eu estou, se eu estou indo, se eu tô, não estou evoluindo, se eu estou parado. Mas o seu grande sonho, e aí que é todo o segredo, o seu grande sonho não é algo que você vai chegar um dia e pronto. Consegui. Conquistei. E esse que é o grande segredo das pessoas, tá, mas daí qual é a graça? Não, você é uma causa, sua causa de vida, sua luta da sua vida, que você vai ficar todos os dias acordando e fazendo aquilo, porque simplesmente é o que é quem você é, é o que você representa, é o que você luta. Então pense, pense o seu grande sonho, a sua grande causa. Como por exemplo a linha do horizonte. Você tem a linha do horizonte, se você olhar, ela tá lá, certo? Você consegue ver a linha do horizonte e ela serve para você se basear, caminhar, equilíbrio, principalmente se está velejando, o que for. Mas enfim, ela serve como equilíbrio para a gente se guiar nesse mundo. Só que você não consegue nunca chegar na linha do horizonte. E esse que é o segredo, essa que é a metáfora. A linha do horizonte serve para nos guiar, para nos dizer onde a gente tem que ir. Mas você não consegue chegar na linha do horizonte que vai estar lá no chão em algum lugar. E o seu grande sonho tem que ser algo assim. É algo que, claro, se você conseguir, por exemplo, ah, eu quero erradicar a fome no mundo. Se você realmente conseguisse, ou a gente conseguisse, porque não é uma coisa que uma pessoa só vai fazer, ótimo. Mas tente colocar algo que, que é nesse nível, que é o horizonte que está lá, guia você, mas não que necessariamente vai chegar um dia que você conseguir. Isso são subpassos para aquele grande sonho. Então, por exemplo, meu grande sonho de ter, por exemplo, o um empreendedorismo realmente espalhado nas escolas, pessoas ensinando como uma alternativa de vida. Eu vou conseguir até um ponto, mas tem sempre o que melhorar. Nunca vai ser o um ponto, ah, agora estou feliz, agora o empreendedorismo tal tá que eu quero. Não. É algo que eu vou lutar a vida inteira para conseguir fazer isso e distribuir a minha mensagem. Então, a grande pergunta aqui, que eu quero deixar como mensagem final, é é que você pare e pense, se você quer ter a maior ambição, acordar com todo dia com energia, aquele fogo para trabalhar quantas horas forem necessárias, teve trabalhar 16, 20 horas por dia se precisar, o que vai fazer? Você ter isso é você parar e pensar, o que que me faria nadar no polo norte com aquela temperatura, só de sunga ou só de biquíni para provar para alguém? O que que o que que é? E essa é a pergunta final que eu quero deixar para você. Qual que é o seu horizonte, seu grande sonho, seu horizonte na sua vida? Que você tem como guia para tudo o que você faz, isso aqui eu falo bastante do seu negócio online, que você tem como seu horizonte para guiar você onde você quer ir, que é tão grande que é quase impossível você não se motivar, não se energizar, não lutar por aquilo e com isso trazer outras pessoas junto para lutar com a sua causa, porque é com isso que daí você você começa realmente se posicionar mais como líder, e não simplesmente como alguém. Ah, eu quero o meu negócio lá para pagar as minhas coisas, comprar o meu carro, pagar minha casa. Isso é legal, faz parte. Mas tem algo muito maior, porque é isso que vai motivar você e é isso que vai motivar as pessoas ao redor de você. As it moves Everything is in its place Ooh. I woke up feeling great Ooh. Today was made for me Ooh. And